E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje trazendo a gameplay desse jogaço, mano, no estilo Overwatch. Estou falando do Hero Mission. Esse jogo que está em beta aberta até o dia 30 de junho, tá galera? E ele possui uma semelhança gigante com Overwatch. Eu diria que dos que eu testei, este é o jogo mais fiel a... É, saga Overwatch, mano, então assim, ele é todo Xing -ling, claro, Para você baixar você vai ter que acessar o primeiro link da descrição, fazer download do APK, após é, baixar o APK você instala e ele vai requerer dados adicionais, deixa baixando, após concluir você tem que fazer um breve cadastrozinho e aí você já vai poder Desfrutar desse jogo que está maravilhoso. Eu tô curtindo muito, inclusive consegui arrastar até o CPT América para jogar comigo. Nesse daí que tá rolando de fundo, ele não participou, mas posteriormente eu vou, par vou postar um vídeo. É uma gameplay que ele participou comigo, a gente jogou pra caramba aí de madrugada, ele também tá curtindo pra caramba e possivelmente ele até volte a criar conteúdo aí, só que baseado nesse jogo, já que ele para de jogar MC5, para jogar é, Paladins e Overwatch, né mano? Então assim, esse jogo ele tá muito louco, cada personagem tem sua skill, cada skill é um complemento pro seu time, então é, não é jogo de, de frag, e sim jogo de equipe, tá? Pra quem não sabe, o Overwatch ele é um jogo, um FPS mais MOBA, tá? Então é uma nova categoria aí que tá chegando no mercado e já tá bem sólido, né? O Overwatch já é um jogo... Bem sólida, aí já fincou a bandeira no mundo mobile, tá dando muito certo. E é, era bem previsível que isso ia acontecer também no mundo mobile, né? Porque sempre há esse espelhamento. Então até que demorou um pouquinho, mas agora tá brotando muito jogo no estilo Overwatch. E esse daí eu digo que é o mais fiel. Meu nick é ordep0, então quem quiser me adicionar lá como amigo pode adicionar. E se você tiver alguma dúvida, mano, você comenta aí que eu faço algum tutorial ensinando como baixar, como adicionar amigo, como convidar amigo para uma partida e tal, porque essas coisas aí eu já tô fera, mano. Eu tô jogando com um arqueiro que eu curti pra caramba, mas eu também tô experimentando todos os outros personagens, tá? já experimentei a pistoleiro, o sniper, um monte de personagem já, e por enquanto o que eu mais curti é o arqueiro, porque ele é meio é, combate a média e longa distância, que é mais ou menos é, o meu estilo de jogo, quem gosta de jogar assim como eu com a classe assalto, sabe que o combate é nessa distância, então eu curti pra caramba o arqueiro, e assim, eles... Cada personagem tem um seu especial, o especial é muito louco, vocês vão curtir aí no vídeo o especial do, do Arqueiro e até de outros personagens aí que acaba passando aí é, na gameplay. Mas assim, eu espero que vocês curtam, se vocês querem ver mais vídeos de Hero Mission aqui no canal, não se esqueça de deixar o gostei para avaliar, se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sino para receber Todas as notificações Mas é isso, tamo junto Valeu, falou Eu... I'm